O Albert chega trazendo agora as primeiras notícias da polícia, porque teve gente presa, teve apreensão de drogas aqui em Três Lagoas, e o Albert destaca para a gente essas ocorrências. A Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, uma excelente semana para toda a nossa audiência, né? Os nossos telespectadores aí, ouvintes do nosso RCN Notícias. Ô, Ana, final de semana complicado, aqui teve apreensão... Teve furto, teve pessoas presas. A gente começa na sexta-feira, destacando aí na sexta-feira, porque a Polícia Rodoviária prendeu bandidos com grande carga de entorpecentes aqui em Três Lagoas. Vou contar para você que tá acompanhando o nosso jornal essa história. É, a equipe iniciou uma perseguição em alta velocidade pela BR 262 e seguiu até aqui em Três Lagoas, na rua Yamaguchi. Os bandidos tentaram despistar aí os policiais entrando numa área aí. Né, da invasão do Guanabara, porém a rua estava travada com outros veículos e aí acabaram presos Ana. Um motorista que tem 31 anos, ele confessou que pegou todo esse entorpecente, né, toda essa droga e o veículo na cidade em na cidade de Ponta Porã por 50 mil reais, aproximadamente dentro do veículo tinha 222 quilos aí do entorpecente e estava, né, com o veículo estava todo todo esse entorpecente, ele pegou o veículo e todo o entorpecente pelo valor de 50 mil reais e iria revender a carga na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Portanto, a polícia acabou aí é, apreendendo né, esse homem e também toda essa droga aí, cerca de 222 quilos desse entorpecente na sexta-feira aqui em Lagoas